Que dança do bar. Senhora Santana, dela só emana muito amor e paz, beijo ajoelhado, seu trono dourado, seu manto lilás, águas que desce o rio, regando todo esse chão. seu nome, Nanamburuque que jamais hei de esquecer.